Giovanni, eu, eu não sei nem o que dizer, irmão. Esses camaradas não são humanos, não, irmão. Esses caras, esses homens, meu Deus, como é que fizeram isso com um homem desse, meu Deus. Ei, irmão, eu tô aqui, eu não sei se eu tô, eu tô anestesiado, eu aí, Flávio. É revoltante. Eu não sei nem descrever em palavras, irmão. O que eu estou sentindo aqui e o que fizeram com esse irmão. Isso não se faz com nenhum ser humano que dirá um servo de Deus que trabalhou na obra, que foi pastor por 23 anos. Meu Deus, que absurdo. Meu Deus, esses homens... eles ultrapassam tudo aquilo que a gente possa imaginar irmão, isso não pode ficar assim Irmão, esse homem foi praticamente assassinado por a igreja a doença foi motivada por a igreja e pelo desprezo um homem sem nada na vida, irmão a igreja nega a medicação a igreja engana a igreja não. Os gestores. E por fim negaram até a comunhão, irmão. Uma santa ceia, um culto, uma oração. Meu Deus do céu, irmão. Eu não sei descrever o que estou sentindo, irmão João. O que, é que se faz, irmão? Eu não estou com condições. Já faz. Quase dois meses que eu não vou na sede. Não dá para ouvir esses caras pregar. Eu não consigo mais ouvir. É muita hipocrisia. Meu Deus do céu. Varão, gostei de misericórdia. Querido, vamos orar para Deus agilizar, porque não dá para aguentar isso lá. Não estou aguentando mais não, Misericórdia. Bando de falsas, hipócrita, fariseus e falsos mestres. Meu Deus. Isso é terrível, irmão Giovanni. Vamos orar por essas pessoas. E se possível, se o senhor tiver o contato, essa.. Eu fiquei preocupado com essa irmã, a esposa do, do irmão que faleceu se for o caso, se a gente puder ajudar de alguma forma, Caramba, toma aí, viu? Tamo junto. É uma pena eles não terem denunciado isso antes, e eu creio que existe muito mais gente passando por situação semelhante a essa. Só que nunca falaram nada. Que Deus tenha misericórdia, meu irmão. Que Deus ajude essas pessoas e faça uma mudança geral nessa igreja, em nome de Jesus. Servo de Deus, a paz do Senhor. Homem de Deus, homem de exemplo, homem que, sem dúvida, é o exemplo para os fiéis, para a sociedade onde vive, você é mais um presbítero da nossa igreja, que é indignado. Você demonstra aí claramente que a sua alma geme, clama por justiça, por não suportar mais tanta insensatez, tanta incoerência, tanta crueldade por parte dessa gestão da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco, cujo presidente é o gestor Ailton José Alves. Você é apenas mais um de tantos que tem se pronunciado e que houve um relato desse da filha do nosso querido presbítero com ação pastoral, que durante 23 anos pastoreou a igreja em Itacuruba, por fim foi colocado... É, no esquecimento, com o nome de jubilamento. Passou toda uma vida recebendo meio salário mínimo da igreja, sendo humilhado, sendo vituperado, pisado, no entanto, servindo a Deus com alegria, como, os, como fazem os obreiros sérios da nossa igreja, espalhado por todo o estado de Pernambuco. E, por fim, tem uma morte triste dessa, adoeceu, ninguém tem dúvida, por uma depressão causada pelo, pelo esquecimento provocado pela liderança da igreja, que eu deveria proteger, mas não fez. E aí, servo de Deus, você é mais um que, indignado, chega até a se emocionar diante de tanta crueldade. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, homem de Deus, isso vai mudar. Isso vai mudar, porque homens como nós, como você, como pastores sérios, obreiros sérios, mulheres sérias da nossa igreja, que estão orando e estão agindo. Inclusive, levando ao desespero essa gestão a ponto de, segundo nós sabemos recentemente, estão acionando alguns irmãos na justiça, alegando difamação, injúria, mas eles terão o preço deles. Agora que a situação vai ficar ainda pior para eles, infelizmente, porque muitas coisas que ainda não foram divulgadas, meu amado, serão divulgadas. E que a igreja ore, que os irmãos orem, intercedam pela nossa igreja. Não orem para Deus manter no cargo fulano, Beltrano, Cicrando, mas para que Deus tome providências. Não hajam muitos dos senhores, irmãos e irmãs da nossa igreja, cegamente falam bobagens, falam loucuras, escrevem o que não devem nas redes sociais para tentar é atingir quem está denunciando esses desvios de conduta, esses pecados sérios desses homens que estão à frente da nossa querida Assembleia de Deus em Pernambuco. Não acreditem nas palavras mentirosas deles quando dizem que estão falando mal da igreja, que estão falando mal do pastor. Ninguém é louco falar mal da igreja, nem de pastor sério. Agora nós somos obrigados pela palavra de Deus a combater pecados, desvio de conduta e hipocrisia de homens que outrora foram homens de Deus, mas que hoje estão totalmente desviados do caminho que Deus traçou para eles. E assim como nós estamos fazendo, meu amado, meu amado presbítero, Jesus fez, os apóstolos fizeram, os grandes homens, a história da igreja ao longo dos séculos fizeram, os profetas, que Deus continue lhe abençoando, homem de Deus, continue orando, servindo ao Senhor, cumprindo as suas escalas de culto, não deixe absolutamente ninguém interferir na sua comunhão com Deus, não aceite vitupérios nem opressão de ninguém. Que Deus lhe abençoe grandemente, homem de Deus.